Vem pelo caminho Conquistando para Cristo multidões Onde a luta é travada E a vitória é alcançada Com soldados são valentes de Deus vai a luta cuidando pra batalha não perder o inimigo se afugenta a palavra não aguenta a bandeira ensanguentada tem poder de Deus Não vale. No céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador foi na cruz foi na cruz onde um dia eu vim meu pecado castigado em Jesus Fé que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvia falar dessa graça sem par Que do céu trouxe o nosso Jesus mas eu surdo me fiz, converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus agora me alegre em sua luz, mas um dia senti meus pecados e vi sobre minha espada da lei, apressado fugi em Jesus me escondi. E a cruz o seguro nele achei. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali. E agora me alegre em sua luz, quão ditoso então, este meu coração conhecendo seu amor. sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador foi na cruz foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus foi a Agora me alegre em sua luz Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. romanos 6 É uma escritura muito conhecida por muitos E sempre nós lembramos no dia de um batismo Que diremos, pois Permaneceremos no pecado para que a graça abunde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 viveremos graças a Deus nós estamos nesse momento muito felizes porque sabemos que segundo o que Jesus nos ensinou o... há uma festa no céu nesse momento Se nós pudéssemos olhar e ver o mundo espiritual nós veríamos os anjos celebrando agora por essa grande decisão que gloriosa decisão vocês têm feito. É uma decisão de conversão. Conversão é mudar o destino. Você estava caminhando para um rumo, para um destino. Quando você ouve a palavra, a fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação da palavra. Então Deus te chama para mudar o destino. Ele diz, filho, tem um destino melhor para você trilhar tem algo melhor do que o que o mundo está oferecendo. É um caminho difícil, o qual você precisa entrar por uma porta estreita e caminhar por um caminho apertado. Esse caminho é espinhoso. Esse caminho é um caminho difícil e, portanto, a maioria das pessoas não escolhe andar por esse caminho. A maioria das pessoas prefere o caminho mais fácil. Mas a palavra de Deus nos chama para uma conversão para que possamos entrar por essa porta e caminhar por esse caminho. E ele diz para nós, vocês terão aflições. Nesse mundo vocês terão aflições. Não pensem vocês que ao começar essa jornada cristã, que vai ser tudo as mil maravilhas, como muitos tentam ensinar por aí. Não, não foi assim que Jesus ensinou. A partir de agora, se vocês já não têm enfrentado dificuldades para chegar aqui, eu sei que cada um deve ter enfrentado lutas em casa, na escola, no trabalho, em todos os âmbitos da vida. E se você já tem enfrentado, eu digo para vocês: essas lutas ainda vão aumentar. Compreendam isso. Eu sei que o caminho vai ser difícil, porque o simples fato de nós estarmos aqui hoje é um milagre. Amém. É um milagre. Nós poderíamos voltar ainda mais no tempo e eu vinha conversando com minha esposa o fato de eu estar onde estou eu posso cantar eu sou um milagre sem sombra de dúvida porque uma vez com 13 anos para 14 anos de idade Deus também através de sua palavra falou comigo e ele me tirou de um caminho aonde hoje eu olho para trás eu vejo o fim daquele caminho Provavelmente eu já teria encontrado o meu filho. Mas Deus teve misericórdia e me chamou. Eu não sabia. Mas desde o ventre de minha mãe, ele tinha me chamado. Eu não sabia. Eu fui saber muito depois. Quando a minha avó, uma crente cheia do Espírito Santo. Ela olhou para o meu pai e disse, cuida bem. E eu estava do lado. Um menino de uns 6, sete, 7 sete anos de idade. Ele disse, cuida bem do nosso pastorzinho. Esse menino vai pregar a palavra. Amém. Eu não sabia, mas ali Deus falou nos seus lábios. Deus me chamou e desde que comecei a jornada, tem sido lutas. Para chegar aqui, como eu disse, foram muitas lutas. Quem está conosco, talvez à noite a gente conte o testemunho. Todas as dificuldades que o diabo pôs. E eu falei com eles desde o primeiro momento. É porque tem bênçãos lá É porque ele sabe que há uma grande festa Sendo preparada no céu E ele quer tentar atrapalhar essa festa Aleluia Nossa. Glória a Deus Então eu digo para vocês, esse é um passo Vai marcar a vida de vocês Esse dia Vai ficar gravado pro resto da vida de vocês Há um antes E um depois Mas esse dia Esse ato não é tudo Que vocês vão ter que fazer não se acomodem em dizer, eu me batizei em nome de Jesus Cristo, eu cumpri a Bíblia, o que manda, Atos 2,38, Atos 19, Atos 10. Eu obedeci a palavra e tudo está resolvido. Não, esse é o primeiro passo. Como nós vamos ler em Atos 2,38. Vocês já estão acompanhando, vocês estão sendo alimentados, sendo ensinados na palavra. Esse é o primeiro passo em direção ao Espírito Santo para que vocês recebam a plenitude do Espírito. Isso vai acabar os problemas, pelo contrário, quanto mais você caminha na fé, mais difícil vai se tornar o ambiente. Só que tem uma coisa, pela minha experiência, a gente recebe pedrada de todo lado, a gente recebe ataques do inimigo de todo lado, mas se tem uma coisa tremenda é poder ver a mão sobrenatural de Deus. Abrindo o caminho. Quando, tudo, quando o inimigo fecha todas as portas, você se põe de joelhos e fala, Senhor, eu tenho sido fiel à tua palavra e eu estou em tuas mãos. E de repente você vê a mão de Deus abrindo o caminho. Isso vocês podem confiar, se você permanecer fiel. Deus é fiel a sua palavra. Nós cremos em toda a palavra. Nós cremos que todo cristão deve ser dizimista. Nós não ficamos falando isso todo culto, não ficamos é, fazendo campanhas em cima de dinheiro. Mas nós cremos que nós honramos a Deus com tudo que nós somos. Com tudo aquilo que nós temos, com tudo aquilo que nós somos. E o fato de nós estarmos aqui é porque há pessoas em outros lugares que estão sendo fiel também. Também faz parte desse trabalho aqui. Seja com sua oração, seja com seus dízimos, suas ofertas, orando, jejuando para que é, é, um trabalho missionário possa acontecer. Nós cremos nisso. Nós cremos que um cristão, ele deve buscar, como Paulo fala aqui em Romanos 6, e depois você chegar em casa, tire um tempo para não só ler correndo, mas estudar, meditar em Romanos 6. O que Paulo está falando a partir de agora é uma novidade de vida. Aquele velho homem, aquele velho Leandro, aquele velho Bruno, aquela velha Roseli, tem que ser sepultado nas águas. Você vai entender que a partir do momento que você sai daqui, esse velho homem vai continuar te acompanhando. E se você não estiver numa uma luta constante, a carne vai estar o tempo todo lutando contra o Espírito. E esse velho homem tem que ser sepultado todos os dias. Jesus disse, aquele que quiser seguir após mim, tome sua cruz. Ou negue-se a si mesmo e, diariamente nome é, é uma jornada diária, não desista na primeira dificuldade. Porque o, o prêmio está no final do caminho, não no, no meio do caminho. Atos 2,38 é o momento em que a igreja foi fundada. É o momento em que a igreja começa o seu movimento. Jesus disse um pouco antes disso, ele disse. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Depois de dez dias reunidos no cenáculo, o Espírito Santo veio sobre eles. E eles então receberam o Espírito Santo. A partir dali, eles começam a pregar o Evangelho. Nenhum homem deveria pregar o Evangelho sem antes receber o Espírito Santo. E agora, eles, depois desse sermão, um sermão curto de Pedro, de uns dez a quinze minutos talvez, as pessoas compungiram-se em seus corações, no versículo 37, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, é o primeiro passo, arrependimento. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. É o que vai acontecer agora. Ele perdoará os seus pecados passados. O sangue de Jesus Cristo nos lava e nos purifica de todo pecado. E recebereis o dom do Espírito Santo. E aqui é o grande objetivo do cristão. O objetivo é ser cheio do Espírito Santo. O objetivo final é esse. Só vai subir no arrebatamento que nós cremos que haverá um arrebatamento. Aqueles que têm o Espírito Santo. É verdade. Porque a promessa vos diz respeito a vós, os judeus, a vossos filhos também, judeus, né? A todos que estão longe, gentios, nós que não somos judeus. A tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase três mil almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de Mister, E perseverando unânimes todos os dias no tempo, e partindo o pão em casa... Comiam juntos com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que haviam de se salvar. E desde dois mil anos atrás, ele continua acrescentando à igreja, aqueles que iam de se salvar. Hoje, mais três. Cada dia, um pouquinho mais. Nós vamos cumprir com essa palavra agora, Senhor Jesus, que grande alegria, que grande honra para nós poder vir ao extremo sul desse país, de uma maneira sobrenatural, e nós não temos dúvida que é o Senhor quem tem enviado, e agora aqui estão esses três irmãos, que serão acrescentados à igreja. Colocados no companheirismo da igreja, possa o Senhor também batizá-los com o Espírito Santo, para que eles então estejam no corpo de Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A irmã creu em Jesus Cristo como seu Salvador? Sim. Está disposta a dar a sua vida por amor à palavra de Deus? Sim. Senhor Jesus, há mais de dois mil anos o Senhor nos ordenou que fizéssemos discípulos em todas as nações, aqui estamos nós cumprindo com esta ordenança e sob esta palavra, de acordo com a confissão desta irmã, nós a batizaremos Senhor, possa o Senhor enchê-la com o teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, amém. amém. Irmã Roseli Xavier dos Santos, em cumprimento com as Escrituras, eu te batizo em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberás o dom do Espírito Santo. A Deus! Você creu em Jesus Cristo como seu Salvador? Sim. Está disposto a dar a sua vida por amor à palavra de Deus? Sim. Senhor. Mais uma alma tem chegado. O Senhor nos ordenou há mais de dois mil anos atrás que fizéssemos discípulos em todas as nações. E aqui estamos cumprindo com a tua palavra. Receba este irmão, Senhor. E encha ele com o teu Espírito Santo. Guia-o nesta jornada. Que ele possa ser um vaso nas tuas mãos. Que ele possa ser um instrumento para levar o teu Evangelho às almas perdidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. seu nome completo. Bruno Santos Moraes. Bruno dos Santos Moraes. Moraes. Irmão Bruno dos Santos Moraes. Em cumprimento às Escrituras. Eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos teus pecados e receberás o dom do Espírito Santo. Quando Jesus estendeu sua mão, o irmão creu em Jesus Cristo como seu Salvador? Sim. Está disposto a dar a sua vida pela palavra de Deus? Sim. Senhor Deus. Mais um tem chegado. Que grande celebração, que grande festa os anjos fazem no céu nesse momento. Que o Senhor possa acompanhar os passos desse irmão. Que o Senhor possa enchê-lo com o teu Espírito Santo. Que ele seja também um vaso em tuas mãos. Para testificar a outros, ó Pai, sobre esta grande graça, esse grande caminho da salvação. Receba, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos por mais esta alma que tem chegado. Amém, Senhor. Irmão Leandro de Aquino Moraes, em cumprimento às Sagradas Escrituras, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos teus pecados e receberás o dom do Espírito Santo. Segura firme. Nome bom, nossa a esperança do poder. Nós agradecemos ao Senhor por mais estas vidas. Pai, é a Tua Palavra. Nós o tomamos em Tua Palavra agora e impomos as mãos sobre ele, Senhor, rogando a Deus que o Senhor os encha com o Teu Espírito Santo. Posta o Senhor selar estas vidas, ó Pai para serem cheios do Teu Espírito Santo, Deus. Que sejam instrumentos em Tuas mãos para a salvação, instrumentos em Tuas mãos para que outros sejam alcançados. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém.